Ó oh, Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões. Fazei com que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar de canhões não me abalem a coragem e a bravura. Ficais sempre ao meu lado para que eu possa enfrentar de fronte erguida e rosto sereno todas as tempestades e batalhas de minha vida, para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer a vós, minha protetora, e render graças a Deus, Criador do céu, da terra, da natureza. Este Deus que tem o poder de dominar os furôs das tempestades e abrandar a crueldade das guerras. Ficai sempre comigo para me dar forças, conservai meu coração em paz, que em todas as lutas da vida eu saiba vencer sem humilhar ninguém. Santa Bárbara, rogai por nós,